Com alcance nacional, o projeto Flores para Todos divulga e introduz o cultivo de flores como alternativa complementar de renda para pequenos produtores rurais. Integrantes da equipe Fenoglide da UFSM e parceiros da Emater promovem a diversificação da agricultura familiar por meio da pesquisa e da extensão. Nesse episódio do TV Campus Entrevista, vamos conhecer os detalhes do funcionamento do projeto presente em oito estados brasileiros. Eu sou Eduarda Costa, estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje recebemos Gisele de Paula, professora do curso de Agronomia da UFSM Frederico Westphalen e coordenadora da equipe Fenoglade do Campus de Frederico. Olá, professora Gisele, seja bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Olá, Eduarda, muito obrigada pelo convite e é uma satisfação estar aqui com vocês. Professora Gisele, o projeto Flores para Todos já alcançou mais de 100 famílias em oito estados brasileiros. Conta pra gente como é que se organizou a iniciativa e como foi a adesão junto à comunidade. O projeto Flores para Todos ele é um projeto de extensão né, que está inserido uh, dentro de uma grande equipe, né, que é a Fenoglade. É, essa equipe, então, ela iniciou em Santa Maria, no campo sede, e se espalhou por diversas instituições de ensino e uh, não poderia ser diferente, a gente trouxe também para o campus da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Frederico Westphalen, que é onde eu estou atuando hoje como professora. Esse convite então é de, de longa data e muito em função da minha parceria que eu tenho com o professor Nereu Streck, que é o grande idealizador da equipe Fenoglad, coordena a equipe junto com a professora Lilia em Santa Maria e aqui em Frederico sou eu que coordeno. Aqui então a gente trouxe projetos de pesquisa, mas o de extensão então que é o nosso carro-chefe aí é o Flores para Todos no Norte do Rio Grande do Sul, né? Essa é a, a grande motivação, é trazer então para essa região, né? E esse projeto Flores para Todos, ele tem um, uma inserção no sentido de, de que eu preciso me inserir na comunidade de agricultores familiares, mostrar para eles a importância da floricultura, que eles podem agregar renda à sua propriedade, Outra, com outra, um outro produto, vamos dizer assim, que é o caso uh, de flores, né? que não só de grãos ou de hortifruti, né? então eu insiro a floricultura como uma alternativa de renda e aí eu ajudo a esse produtor, a esse agricultor familiar uh, a diversificar a sua propriedade. Aqui então em Frederico nós estamos com o Flores para Todos, né? Desde 2018, né? Em 2019, então foi quando o projeto se iniciou, efetivamente, né? Caminhando aí por cinco municípios da região, né? Frederico Vasuá, então com dois produtores, né? Uh, Iraí, que é um município muito próximo também com dois produtores, um, Rondinha, né, que é um município também não tão próximo, mas uh, vamos dizer assim em quilometragem mais próximo do que, da sede do que uh, da, de Frederico do que da sede, né, e também uh, Sarandi. Né? e para finalizar, um município mais perto ainda, que é a Ametista do Sul. Cada município teve dois produtores né? é, que, que foram contemplados com um projeto e assistidos por nós, a equipe Fenogládio de Frederico Westphalen, que contava com meu apoio, e de bolsistas, alunos bolsistas, e também da Emater. Em especial no ano 2019, a gente teve um apoio aqui na região uh, do Banco Sicredi, que foi um grande parceiro nosso aí ajudando a essas, vamos dizer assim, a essas famílias né na, para adquirir inclusive os bulbos, que são, é, vamos dizer assim, as sementinhas Uh, necessárias para que a gente consiga, então, é, produzir essa flor, né, que é o gladiulo, que é o símbolo, né, o símbolo desse projeto que é a palma de Santa Rita, como a maioria das pessoas conhece. E como que ocorre o acompanhamento junto aos produtores parceiros durante o desenvolvimento das plantas? Como a parceria é feita com a Emater, né, por ser é, uma empresa que trabalha com a extensão rural, né? conhece os nossos agricultores e em especial os agricultores familiares de cada município, então sempre se entra em contato com a Emater regional. Né? Logo, uh, se trabalha com os extensionistas da Emater municipal, que a gente chama, né? então tem uma regional que cuida de todas as municipais. Então, esse cuidado de conversar com cada extensionista de cada um desses municípios, a gente teve. Obviamente que eles conhecem bem mais os agricultores né? e sabem em quem, quem teria um perfil ou que gostaria de se inserir nesse projeto então a Ematera é uma grande parceira nisso porque ela, ela nos aponta né, aquele agricultor que tem vontade de, de inserir uma nova cultura na sua propriedade que é o caso, no nosso caso aqui no primeiro ano foi só a hoje a equipe já trabalha com outras flores, né, que foi um apelo uh, da, dos próprios agricultores ao longo do, dos municípios e ao longo dos anos também né, eles acharam que poderia se inserir outras flores, né? ah, o gladiolo por si só, ela é uma flor fácil de manejo, por isso ela é o símbolo do projeto, ela inicia com, com, né, com pesquisa em relação a isso e a facilidade que esse produtor teria para manejar desde o plantio até a colheita, né? que aliás é o que a gente dá assistência, né? então a gente entra em contato com a Imatera, a Imatera nos apresenta os produtores, mas nós, nós de certa forma, nós acompanhamos é, efetivamente é, a campo, né? tanto eu quanto os alunos e isso vale para qualquer outra equipe em diferentes estados do, do Brasil. Professora Gisele, durante a pandemia, houveram adaptações nessas visitas? Sim, aí no ano de 2020, aqui no Norte, o Flores para Todos, o que aconteceu? Né? A pandemia chega né? é, de uma maneira que a gente, ninguém esperava, e para quem faz extensão rural, é, precisou se adaptar muito, né? então a gente foi em busca de agricultoras que fossem parceira e que tivesse uma facilidade com alguma tecnologia né? e a gente usou uma maneira aí de se comunicar né? com, usando uh, uma tecnologia de mensagem rápida né? e que pudesse mandar mensagens de áudio, vídeo, informando esses detalhes desse manejo, dessa cultura, que no caso a gente conseguiu em dois municípios. Frederico Westphalen, nós tínhamos uma produtora, e Chapada, que é um outro município também, não tão próximo, mas mais próximo do que da sede, né e fica na região norte. Então, é um município que nós tivemos também uma produtora um, um, rural, né, e que toparam a ideia de receber algumas orientações porque elas estavam inseridas na sexta fase é, e de certa maneira a sexta fase ela foi bem no auge né, naquele semestre em que se inicia a pandemia, então teria que ter sido assim, não, não poderia ser diferente. Foi interessante para os bolsistas que precisaram, né? porque todo projeto de extensão, a gente sempre diz que o protagonista, né? além da pessoa que se aceita estar inserido, o aluno tem esse papel principal né? dessa, de, de, dessa troca com a comunidade externa. E aí, para os nossos bolsistas, foi algo assim, desafiador, mas eles criaram um mecanismo é, de uma maneira que pudessem é, passar todo... Os cuidados com a cultura, né? E o manejo via mensagens de vídeo, foto, áudio. E aí foi dando certo, porque a gente teve esse retorno, né? Dessas produtoras ao fim, lá na colheita, né? Então foi, foi bem interessante. E aí o contato presencial com essas produtoras, na verdade, foi apenas é, eu que fiz, né? Eu me desloquei, mas muito ao fim já com, né, com todos os cuidados possíveis é, diante da propriedade que a produtora é, me autorizou ir até lá fazer registro, conversar com ela, enfim, mas foi interessante, mas a gente reduziu, né o que na nossa, vamos dizer assim, nossa primeira fase que foi muito interessante aqui na região norte, que nós tivemos 10 agricultoras inseridas. Uh, já na, na, no segundo ano em que chega a pandemia, a gente reduziu para duas, porque foi uma maneira de a gente se adaptar também ao momento, né? Vocês também possuem inserção junto às escolas rurais, certo? Como que ocorre essas atividades aí na região norte? Aqui já é um pouco mais reduzida essa participação, né? É, a equipe Fenoglade na, na região central consegue fazer esse trabalho melhor em algumas escolas rurais, que é o caso de Júlio de Castilho e de Lermano de Aguiar. Mas aqui nós tivemos uma inserção não tanto na, na, na questão da educação, né? Porque tem esse papel, né? Quando se vai para as escolas, né? Todo um contexto. Uh, porém a gente teve em Iraí uma das agricultoras cedeu parte da sua produção né seus bubos uh, para que uma escola muito próxima onde ela ajuda uh, fizesse a produção e a escola na verdade usou só para para o enfeite ao entorno da escola né então foi a única participação que a gente conseguiu ter numa uma escola de, de interior né, aqui na região, que foi a Escola de Iraí, uma escola no interior, na verdade, né? não era do, no, na zona urbana, bem no interior mesmo. E professora Gisele, quais são as novidades para a próxima fase de cultivo? Uh, primeiro, a gente está desejando que a pandemia termine, né? <risos> e uh, a gente consiga aí, é, atingir outros municípios, mas certeiro para a oitava fase, nós temos também o município de Caiçara que é um município próximo aqui também, né? muito próximo a Frederico, em torno de uns 10 quilômetros, então o nosso deslocamento para lá é mais acessível. né E por enquanto a Imater nos confirmou duas produtoras né? de, de localidades, vamos dizer, aqui na região como a colonização é, é bastante é, italiana, então o pessoal chama de linha né? as comunidades, então de duas linhas diferentes aqui, é, já tivemos visitando, apenas eu fiz a visita presencial junto com os extensionistas da Imater, é, aparentemente bastante motivadas as duas agricultoras para inserir então a, o projeto, né, com a cultura do gladiulo ou palma de Santa Rita e mais aí com a novidade dos girassóis, que é mais uma flor que está entrando aí com tudo no projeto Flores para Todos também. E professora, a partir da tua experiência acompanhando Flores para Todos, a Frederico Westphalen, quais foram os retornos mais significativos que você já recebeu de produtores e produtoras envolvidas no projeto? Trabalhar com extensão é, é ótimo maravilhoso uh, e a extensão rural ela ela né para quem é engenheira agrônoma né como eu uh, é interessante esse caminho na comunidade né no interior né vamos dizer assim é buscando informações buscando a, a, aquele apelo né que aí é, muitas vezes tem comunidades que não são ouvidas e obviamente que a Imater faz esse papel, né? ela faz um papel muito, muito interessante, por sinal. Todas as famílias que eu estive né, desde 2019 acompanhando o projeto, é, são famílias que cada uma tem, tem uma história muito bonita. Vale ressaltar que a IMATER também não faz só uma extensão rural, né? tem todo um trabalho social por trás, né? tanto é que algumas extensionistas não eram só extensionistas rurais, elas eram extensionistas sociais. E aí então, esse projeto, além de levar, aumentar a renda dessa propriedade, diversificar com uma nova cultura, tem todo um trabalho social envolvido. O acolhimento que as famílias têm conosco, né? É, em 2019 a gente de certa forma podia ir presencial, é, se não semanalmente de 15 em 15 dias para acompanhar junto com a família, né? é, o acolhimento, chega, senta, almoça, eu tive uma produtora que ela esperava a gente sempre com almoço, e que, de certa forma, nos fazia bem e fazia bem para aquela família, nos acolher, sentir a universidade lá dentro, né porque, querendo ou não, eu represento a Universidade Federal de Santa Maria, e para eles era uma honra quando um professor da universidade estava na casa deles. E o bem-estar que o projeto fez para algumas é, agricultoras, porque, é, fazendo uma estatística, a maioria das... das das pessoas que aceitaram foram mulheres agricultoras né, familiares e o bem-estar que traz para elas também é, é, é impressionante né nós temos o um relato de uma agricultora que é a dona Perina que é, é é um símbolo de mulher do rural né que lutou a vida inteira por aquilo né ela é, hoje ela é feirante no município de Iraí né? algumas características das, das nossas agricultoras familiares, né? Elas acabam sendo feirantes, o que facilita a venda do produto também depois, né? Da flor. E ela, e ela tem toda uma história muito linda, né? E ela tem um tem um trecho de uma fala dela conosco que ela diz que ao ao levantar depois que nós levamos, né? As, as flores para para para a propriedade dela, ela olhava quando ia né, tirar leite, ela olhava para os gladiúlios e preferia deixar o marido fazendo aquela a ordenha e ir lá cuidar das flores, aquilo deixava ela muito feliz, era uma realização porque ela queria muito né, uh, produzir flores na sua propriedade, né? e ela de certa forma já produz, ela produz para enfeite, né? A Emater de Iraí e a regional aqui de Frederico, eles têm um trabalho muito bonito que é o trabalho do turismo rural e embelezar a sua propriedade para receber alguém faz parte disso, né? E aí o Flores para Todos se encaixou muito bem, né? Porque ela além de embelezar a propriedade, ela passou a ter uma renda por, pela venda das hastes, né? Então é, é muito bom isso também. Uh, outra coisa que nós tivemos foi um outro registro em Rondinha, né? é, de uma família que precisou sair praticamente da região metropolitana para morar no interior. Né? E as flores foi um, vamos dizer assim, acalmou o coração num ano muito difícil, onde uma das filhas também havia adoecido. Né? E, e aquela prática do cuidar das flores foi tão bom para a família, né? para a mãe, para a própria filha. Então, nós fizemos um papel importante, acredito eu, né? enquanto, enquanto universidade, enquanto extensão rural. Além de levar né, essa alternativa né, de renda, enfim, né? a gente levou... Algo mais de acalmar o coração de algumas pessoas, né? Que por algum motivo podiam não estar naquele momento tão feliz assim, né? E espero, a gente sabe, tem registros de algumas produtoras que continuaram ao, no ano seguinte a produzir essas asses de Gladiolo, né? Que é o caso da dona Perina Iraí, que ainda leva. É, nas feiras, né, com todo o cuidado e protocolo daquele município, essas hastes quando pode. Ai, Professora, muito obrigada, agradeço a tua participação, acho que são trabalhos como esses que nos orgulham de fazer parte da UFSM, é né? muito lindo. Agradeço então a tua participação aqui no TV Campus Entrevista e te desejo um bom trabalho. Então eu agradeço né, a participação aqui, é, convido a todos para seguir as redes sociais da equipe Fenoglad: Instagram, Facebook, né? E dizer que estamos à disposição, entrando em contato com qualquer equipe direcionando para o um local melhor ou mais próximo, né? Que vocês estejam inseridos aí. Né? as equipes vão dar todo o suporte, caso exista alguma agricultora aí que queira fazer parte do projeto, nós estamos aí, é, vamos dizer assim, de braços abertos, né? esperando para poder auxiliar e inserir também é, dentro da equipe ou até mesmo dentro do projeto Flores para Todos. Este foi o TV Campus Entrevista com a professora Gisele de Paula sobre o projeto Flores para Todos.